Helena, essa dama do dia, passando por aqui. Pois é, esse aquecimento, 20 aulas, 20 conteúdos, 20 dias seguidos. É muito 20, meu amigo. Mas a gente está só no começo, hoje é a nossa quarta aula. Então fica ligado, se você não assistiu às aulas passadas, corre e vai agora. Você sabe por quê? Todas elas estão se ligando, tem uma sequência. Vai de uma em uma que você vai sair daqui expert. Seja em montagem, seja em projeto, seja em fabricação, seja em gerenciamento, seja em orçamento. Você vai sair expert, porque eu estou dando...